Salve galera firmeza, sou aqui da agência popular Solano Trindade, nossa missão é desenvolver serviços e produtos que dialogam com a qualidade de vida do morador, da moradora da periferia e falar sobre os biomas aqui do Campo Limpo né, no Capão Redondo, a natureza já tá nesses nomes, então aqui predomina muito a Mata Atlântica e a gente também está aqui num cinturão de água super importante que a gente tem que preservar, que é a região aqui da Grande São Paulo, de tá bom da Serra, onde a gente encontra quilombos, onde a gente encontra os guaranis. <música> E a gente tem aqui o prazer de ter no nosso espaço, o restaurante organicamente, onde a gente fortalece a alimentação. As mudanças climáticas e a alimentação, para nós moradores da periferia, sentimos isso no nosso dia a dia. Tem uma ligação muito forte, e o nosso trabalho é a gente fortalecer a conexão campo-periferia. Então quando a gente busca o alimento lá em Juquitiba, lá em São Lourenço da Serra, plantado, Sobre uma perspectiva de agrofloresta, preservando a mata e trazendo aquele alimento orgânico a baixo custo na periferia, isso é uma forma de você falar de mudanças climáticas na prática com o morador. Então, para a nossa loja existir aqui, para a gente ter o armazém e o restaurante, a gente precisa ter a mata preservada. Você, na sua rua, na sua quebrada, na sua escola, no seu grupo, coloca lá, hashtag ação climática. Vamos se conectar, vamos se unir, que a gente precisa. O meio ambiente somos nós. Ação climática. Ação climática.